Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nessa aula, a gente vai ver aqui o que tem em nosso sangue. Bem, para a gente começar a conversar sobre isso, vamos dizer que eu fui ao consultório médico. Na verdade, eu odeio quando isso acontece. É, mas, de vez em quando, a gente precisa ir ao consultório médico e até mesmo tirar sangue. E aí, eu fui ao laboratório tirar o sangue. Um detalhe, a razão pelo qual eu odeio fazer isso é porque eu, eu odeio agulha e odeio ficar ali como se fosse um pequeno experimento em que alguém está retirando sangue de mim. Sinceramente, eu não gosto de agulhas. Mas, claro, eu faço o que é medito, né? Eu tenho que tirar o sangue, né? Fazer o quê? E aí, quando eu faço isso, eu tento me distrair, eu tento olhar para o outro lado, enquanto ali o enfermeiro ou a enfermeira está retirando o sangue do meu corpo. Bem, pelo menos eu agora estou feliz porque eu não estou nessa situação, né? Eu estou conversando sobre isso com você. Mas o que eu quero falar aqui realmente é o que acontece com o sangue, ou seja, qual vai ser o caminho que esse sangue vai ter depois do momento que ele foi retirado do meu corpo. A primeira coisa que acontece é que normalmente o sangue é colocado em um tubo. Geralmente, isso é feito diretamente, na verdade. Hoje em dia, o tubo já está ali na agulha, aí a coleta de sangue já é feita diretamente. Bem, então, esse aqui é o meu tubo, e o meu sangue está enchendo o tubo. Ah, uma coisa muito legal é que esse tubo aqui é bem especial, e o que você precisa saber sobre esse tubo é que nas paredes dele existe um produto químico que basicamente impede que o sangue coagule. E você não quer que o sangue coagule, certo? Porque é difícil fazer qualquer tipo de trabalho no laboratório quando o sangue está coagulado. Então, por isso que esse tubo é muito especial nesse sentido, o sangue não vai coagular. Para garantir que isso aqui está funcionando corretamente, às vezes as pessoas meio que suavemente agitam um pouco o tubo, só para ter certeza de que existe uma boa mistura e para que o sangue não coagule. Agora que o sangue já está nesse tubo, ele vai para o laboratório. Existe uma máquina no laboratório que está com o meu sangue. Esse aqui é o meu sangue. E ele também leva o sangue de diversas outras pessoas, já que tinham outros pacientes no hospital naquele dia ou na clínica. E todo o nosso sangue é rotulado e colocado nessa máquina. E o que essa máquina faz? Ela gira. Ela, basicamente, gira muito rápido. Ah, uma coisa que é muito importante é que todos esses tubos estão presos, então, eles não vão voar para longe. Quando esses tubos estão girando, nós temos aqui a criação de uma força chamada força centrífuga. E esse é um processo chamado de centrifugação. Bem, é legal a gente escrever isso aqui, não é? Temos aqui a centrifugação e a máquina é chamada de centrífuga. Então, basicamente, isso aqui vai girar muito rápido, que pode ser tanto em uma direção como em outra. E como resultado disso, é que o sangue começa a se separar. As partes pesadas do sangue vão para a ponta do tubo, e a parte menos densa do sangue vai subir na direção da tampa. Bem, depois de você ter centrifugado aqui o sangue, digamos que ele já passou por esse processo, o sangue já foi centrifugado, você tem aqui o mesmo tubo. Mas deixa eu colocar isso aqui direito, digamos que esse aqui foi o tubo antes, antes dele passar pelo processo de centrifugação, e aqui nós temos o tubo depois. Então, depois que o tubo passa por esse processo, como ele vai se parecer? Bem, deixa eu desenhar isso aqui. A maior diferença aqui é que, em vez de a gente olhar um líquido homogêneo, como a gente tinha antes, agora nós vamos ter algo que realmente começa a se parecer diferente. Na verdade, a gente vai ter três camadas diferentes aqui. Eu vou desenhar todas as três camadas para você observar. Essa é a primeira camada, e essa é a camada mais impressionante. O maior volume do nosso sangue vai estar nessa camada superior. Lembre-se, isso aqui é menos denso, certo? Pelo fato de não ser muito denso, ele vai ficar aqui perto da tampa. E isso aqui vai ser algo em torno de 55% do nosso volume total. Ah, um detalhe, isso aqui é chamado de plasma. Então, se você nunca ouviu falar dessa palavra plasma, agora você já sabe o que isso significa. Se eu pegar uma gota dessas coisas aqui, vamos dizer que eu peguei uma pequena gota desse plasma, e a gente der uma boa olhada nesse plasma, nessa pequena gotinha, 90% do plasma não vai ser nada mais nada menos do que água. E isso é algo bem interessante, porque a maior parte do sangue é plasma, e a maior parte do plasma é água. Então, agora você está vendo porque nós sempre dizemos que precisamos beber muita água. Você precisa beber muita água para estar bem hidratado porque uma grande parte do seu sangue é água, e, na verdade, isso vale para o resto do seu corpo também. Mas eu quero deixar bem claro que isso aqui vale para o sangue, tá? Bem, e o que tem no restante do plasma? A gente tem 90% de água, o que falta para chegar aos 100%? Digamos aqui que 8% desse plasma é proteína, e eu vou dar alguns exemplos aqui dessas proteínas. Uma seria a albumina. A albumina, se você não estiver muito familiarizado com isso, é uma proteína muito importante do seu plasma, porque é o que impede que o líquido extravase dos vasos sanguíneos. Outra proteína importante é o anticorpo. Bem, isso eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas os anticorpos estão basicamente envolvidos com o seu sistema imunológico certificando-se de que você fique bem e saudável e não fique doente com infecções. Uma outra proteína que está no plasma, e você precisa ter isso em mente, é o fibrinogênio. Essa proteína é importante porque ela está envolvida no processo de coagulação. Claro, existem diversos outros fatores aqui na coagulação, então, por isso que eu vou colocar aqui fatores de coagulação. Mas, enfim, resumindo, nós temos aqui essas proteínas. Coisas como albumina, anticorpo, fibrogênio, tudo isso são proteínas. Bem, mas ainda nós temos 2% aqui, porque eu falei que a gente tem 8% de proteínas. E 2% aqui do plasma é o quê? Bem, nós vamos ter aqui coisas como hormônios tais como a insulina, nós também temos aqui eletrólitos, coisas como o sódio, e nós também temos nutrientes. Falando sobre os nutrientes, nós podemos ter algo aqui como, por exemplo, a glicose. Enfim, tudo isso aqui forma o plasma do seu sangue. Então, muitas dessas coisas que nós ouvimos falar frequentemente estão no seu plasma, incluindo vitaminas e coisas assim. Enfim, vamos falar sobre a outra camada, que é a camada que nós temos um pouquinho mais abaixo do plasma. Isso aqui está em branco. Bem, se eu desse um zoom nisso aqui, se eu ampliasse, a gente teria uma pequena parte, uma parte muito pequena do sangue, menos de 1%. Isso é realmente o que você está pensando, é os glóbulos brancos. Essa camada contém glóbulos brancos e plaquetas, que, inclusive, são células do nosso sangue. É claro, nós temos muito pouquinho disso aqui, mas eles fazem um trabalho muito importante no nosso sangue. Abaixo dessa camada, temos uma camada mais densa, a camada mais densa de sangue, que são os glóbulos vermelhos. Essa última parte aqui forma algo em torno de 45% do nosso sangue. E são, claro, como eu já falei, as células vermelhas do nosso sangue. E dentro delas, contém hemoglobina. Eu sei, pode parecer um pouco complicado para você, mas pense o seguinte, olha, aqui, quando a gente pensar nas proteínas, a gente tem que pensar que isso é o quê? O plasma. Ah, lembre-se também que glóbulos vermelhos e glóbulos brancos também têm dentro deles proteínas. Então, temos muita proteína aqui. Bem, uma palavra que você já deve ter ouvido falar é o soro. Então, o que é o soro, exatamente? Bem, o soro é uma palavra muito parecida para plasma em termos do que é feito. Então, se eu fosse circular o que está no soro, eu circularia essa parte aqui. Basicamente, tudo que está dentro da minha linha azul seria circulado. Isso daqui é soro. Bem, a única coisa que eu deixei de fora do soro é o fibrogênio e os fatores de coagulação. Então, lembre-se, plasma e soro são coisas bem parecidas. A exceção é que o soro não inclui o fibrogênio e os fatores de coagulação. Agora, olhando aqui para os glóbulos vermelhos, o que podemos aprender com isso? Você já deve ter ouvido falar o termo hematócrito, certo? E se esse fosse aqui meu sangue, se eu realmente tivesse desenhado meu sangue, como eu desenhei aqui nessa foto, meu hematócrito teria sido de 45%. O que isso significa? Significa que hematócrito é igual ao volume ocupado por glóbulos vermelhos dividido pelo volume total. Então, se nesse caso o meu volume total for igual a 100, meu percentual, como eu já disse, é de 45%. Então, por isso que eu já sabia que o meu hematócrito é de 45%. Agora, por que isso aqui é importante? É muito importante você saber isso, porque os glóbulos vermelhos são a parte do sangue que estão realmente carregando o oxigênio ao redor do corpo. Por isso que eu estou enfatizando bastante aqui o hematócrito. Inclusive, nós vamos até introduzir algumas as palavras novas agora. Então, deixa eu desenhar aqui três pequenos frascos de sangue. Vamos dizer que eu tenha três frascos aqui. Um, dois, três. Bem, nesse caso aqui, nós temos três frascos de três pessoas diferentes, mas são pessoas muito parecidas, com a mesma idade e mesmo sexo, porque o hematócrito pode realmente mudar se você estiver falando sobre idades diferentes ou até mesmo sobre gêneros diferentes. Inclusive, isso depende até mesmo da localidade que você mora, quando nós estamos falando em termos de altitude. Porque se você morar no topo de uma montanha, isso vai afetar o seu hematócrito também. Ou seja, resumindo, muitas coisas afetam o hematócrito. Mas vamos dizer que nós temos aqui três pessoas muito semelhantes, três pessoas muito parecidas. Vamos dizer que aqui nós extraímos o sangue da primeira pessoa. E a gente observa que o plasma dessa pessoa está ocupando muito do seu volume total. A segunda pessoa que também, o plasma está ocupando um volume considerável também aqui em relação ao volume total. Por último, também a terceira pessoa, que o plasma também está considerando um volume muito grande em relação ao volume total. Bem, a gente retirou o sangue aqui dessas pessoas, aí o sangue passou aqui pelo processo de centrifugação, e nós temos isso aqui agora. Claro, todos os três ainda têm glóbulos brancos. Eu vou desenhar isso aqui. Aqui tem plaquetas, é claro, e é essa minúscula camada aqui, menos de 1%. O restante, é formado por glóbulos vermelhos. Então, aqui nós temos glóbulos vermelhos, aqui também glóbulos vermelhos, essa daqui é a camada de glóbulos vermelhos. E é muito grande aqui para esse segundo indivíduo. E para esse terceiro indivíduo aqui, nós temos algo menor, ou seja, nós não temos muitos glóbulos vermelhos aqui. Então, se a gente fosse dar nomes aqui para essas pessoas, para a primeira pessoa, eu diria que nós temos uma pessoa normal. Agora, a segunda pessoa tem muitos glóbulos vermelhos, é muito predominante. Então, nós temos um percentual muito alto de glóbulos vermelhos. Como nós temos aqui um volume muito grande de glóbulos vermelhos em relação ao volume total, nós temos aqui uma policitemia. Isso é apenas uma palavra médica para dizer que o volume de glóbulos vermelhos presente no sangue é muito alto. Você também poderia dizer que o hematócrito é muito alto. Agora vamos observar essa terceira pessoa, que nós temos uma quantidade muito baixa de glóbulos vermelhos. Isso, claro, em relação ao volume total aqui de sangue. Na verdade, nós temos um volume muito baixo. E, nesse caso, eu diria que essa pessoa tem anemia, essa pessoa é anêmica. Então, se você já ouviu esses termos, anemia, ou então alguém falando que é anêmico, significa que essa pessoa tem um volume de glóbulos vermelhos muito baixo em relação ao volume total de sangue. Por outro lado, a policitemia é quando a gente tem um volume de glóbulos vermelhos muito grande em relação ao volume de sangue. Há ah, um detalhe, a policitemia também costuma ser chamada de poliglobulia, que é apenas um outro nome para a mesma condição. Bem, então é isso aí, meu amigo ou minha amiga, era isso aqui que a gente tinha para ver nessa aula. Quero aproveitar aqui o um momento e deixar aí para você um grande abraço e até a próxima!